E, portanto, se, se eu falar muitas vezes de um produto qualquer, uh, a seguir aparece uma publicidade, ou ele aparece no um, um, um Google, ou no um Facebook, ou o que foi. É? São os riscos inerentes, não é? Antes do 25 de abril também tinha que ter cuidado para não falar muito alto uh, sobre determinados assuntos, não é? Podia haver um buff na, na esquina, não é? Portanto, basicamente, estamos sujeitos às mesmas às situações sempre. Ou se aceita ou não se aceita. Exato. Se, se, se aceita viver neste mundo, é melhor estar em paz e sossego, não é? Eu, por via das dúvidas, tapei a câmera de, no meu computador e às vezes desligo o telemóvel para se, se preciso ter uma conversa mais, como a fonte, por exemplo.